Mas nem as coisas tais. rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder. Entre olhares sussurros com você. Somos pessoas e nada mais. E eles não vão vencer, baby. Nada a dizer em vão. A noite acabar Dança comigo A nossa canção E flutuando. Como amar Entre conversas soltas pelo chão Teu corpo duro são E o teu cheiro que ainda ficou Na minha mão Um novo tempo há é de vencer Pra que a gente possa florescer E bebe amar Ser, baby, nada a dizer Em vão Antes dessa noite acabar Dança comigo A nossa canção E flutua Flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar E flutua Poder querendo dizer com mamã, com mamã, com mamã.